E a economia solidária é um caminho que o jovem ele não perde a identidade dele, entendeu? No longo desses seis anos a gente emprestou é, 320 mil reais para aproximadamente 340 pessoas. Cada vez mais a gente vê que precisa estudar esse dinheiro De uma forma aqui para o nosso povo, para nós Que seja fácil da gente entender É mais um ano de conquistas que a gente tem que Muitas pessoas acreditavam que o banco não ia vingar Que em menos de 3, 4 meses o banco né, já estaria fechado As pessoas não iriam pagar os empréstimos que tomaram, mas não. Nós estamos criando um banco que é comunitário, em que a poupança, que é das pessoas, passa a servir para as próprias pessoas. Nosso povo, ele é um povo trabalhador, um povo honesto. Só precisa ter a primeira ajuda, o começo, que é a função desse banco. É uma ideia que começou há pouco tempo, né, mas o tempo já tá se passando, o banco já tá fazendo seis anos aí de, de idade já. Me proporcionaram um curso de planificação, eu fui fazer e comecei a trabalhar com empreendimento próprio, né. E aí eu tive um problema com o um carro meu que pegou fogo, o carro queimou, deu praticamente PT, não tinha seguro. Aí eu senti... A, a, o lance da troca mesmo da, da moeda, porque eu não tinha, às vezes eu não tinha grana porque eu tava montando o carro, minha situação financeira foi lá embaixo e eu não tinha grana para pagar, mas eu tinha o meu trampo para pagar, então eu pagava com trampo. Trouxe desenvolvimento local aqui pra nossa comunidade e a gente não é pobre, a gente é empobrecido à medida que a gente deixa a nossa riqueza lá do outro lado da fonte. O banco ele surgiu na, na periferia para suprir exatamente o que faltava na questão econômica das organizações. Então a gente precisa, de fato, ampliar essa luta, ampliar isso para a sociedade, para que a gente consiga trazer mais pessoas para essa luta. De modo que dou meus parabéns a vocês, sinceramente. Eu sou um admirador e um torcedor, É que vocês continuem cada vez melhor.